Olá tudo bem então primeiramente me desculpa por estar tá fazendo um vídeo tão longo dessa blusa tá e hoje eu vim falar sobre todos os detalhes que eu esqueci de falar no vídeo tá então é o seguinte primeiramente eu vou falar sobre aqui o acabamento que eu esqueci de falar sobre o múltiplo dele tá o múltiplo dele é de 8 então eu fiz aqui 144 correntinhas aí você pode estar fazendo o mesmo acabamento que vai dar certinho tá se você quiser trocar o aqui nessa parte você pode trocar também tá é só fazer lá as continhas coloca lá na calculadora 144 correntinhas dividido por um dá certo dividido por 2 dá certo dividido por 4 dá certo dividido por 8 por 12 por 16 e sempre assim ok aí você vê se vai dar certinho ou não tá bom sobre os tamanhos tá os tamanhos para você fazer maior ou menor Tá? É só mudar a linha e agulha, seja ela qualquer linha que você quiser, né? De sua preferência, tá bom? Você pode usar fio duplo, né? Você pode trocar de agulha, e, por exemplo, é exemplo, né? Eu não sei, mas eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, você usa lá a linha anne né? E a linha anne vai com a agulha número 2, né? Se você quiser usar com a 2,5, você pode usar com a 2,5, tá? Então é só você trocar de agulha, tá bom? Agora, se você não gosta do ponto muito frouxo, né? Aí você vai comprar outra linha que seja compatível com a agulha que eu usei. O principal, né? O principal, eu logo no primeiro vídeo eu já falei pra vocês que o principal é agulha, tá? É a agulha não é exatamente a linha mas é a agulha então a por exemplo a minha linha ela usa com agulha de 2.5 a 3 milímetros então você vai comprar mais ou menos a linha que seja compatível no máximo até 3 milímetros aí você vai fazer vai dar certinho tá bom seja qualquer marca que você for comprar tá bom qualquer linha e outra coisa também, por exemplo, você tá com uma linha, você quer usar aquela, tá? Só que vai dar diferença a, na pala. Por exemplo, eu dei a metragem da pala e você vai pensar, poxa, não vai dar, né? Não deu. Então, o que, que você faz? Você troca o ponto. Ao invés de ponto alto, você vai usar o ponto altíssimo ou ponto é, alongado, né? Não sei do jeito que vocês falam. Tá bom e outra coisa por exemplo você fez a pala aqui né você usou o ponto altíssimo o ponto alongado ficou um pouquinho maior que o meu né acontece que na hora que você for fazer as 17 correntinhas ela vai dar diferença a sua manga vai ficar um pouquinho maior logicamente porque porque essa parte aqui ela desceu um pouco mais é, então, você vai pensar, ah, aqui debaixo do braço vou usar menos correntinhas, tá bom? Não tem problema, você pode fazer assim, do jeito que eu vou explicar agora. É o seguinte, você fez a pala, deu diferença aqui. Então, você vai amarrar um fio diferente, né, fazer lá 17 correntinhas, seja da mesma espessura de... Linha que você estiver usando, você pode pegar de outra cor, qualquer uma, só para fazer o teste. Você vai fazer as 17 correntinhas, vai prender aqui, vai prender ali, do jeito que eu passei pra vocês. Você vai fazer a mesma coisa aqui e vai experimentar, tá? Logicamente que na hora que você experimentar, aqui vai ficar pegando um pouquinho. Por quê? Porque só tem as correntinhas, não tem o ponto. Que na hora que você faz o ponto, automaticamente ele desce um pouco. Né, ele se estica um pouco, né? Por, por causa do peso da linha, né? Então, você vai pegar aqui assim, né? É sem fazer muita força para baixo. Você só vai fazer um pouquinho só, assim, colocando os polegar nas correntinhas, puxando só um pouquinho, sem fazer força, tá? Você vai puxar aqui assim. Você vai olhar, vai ver se tá pegando ou não, tá. Se caso tiver pegando, logicamente que você se você tiver que fazer um pouquinho mais de força, aí você vai aumentar as correntinhas, tá? Se você nem precisar fazer força, você usar e o colocar e já ver que tá bom, se você olhar aqui de baixo, né? Você pede para uma outra pessoa ver, alguma coisa assim, aí logicamente você vai ter que diminuir, tá? É então você vai experimentar e vai ver como vai ficar, né? Tudo você tem que é, pesquisar, né? Mesmo que tiver que fazer um pedaço aqui, por exemplo, você faz mais quatro carreiras aqui do ponto V, experimenta de novo, né? Se você vê que tá ficando muito largo para você, que você não gosta, você vai desmanchar e vai diminuir aqui as correntinhas, aquelas correntinhas, tá bom? Logicamente, que se você mudar, né? As correntinhas colocando mais ou menos, você não vai conseguir fazer o ponto fantasia que eu passei, porque vai dar diferença, vai aumentar ou diminuir os pontos V, porque aqui tem que dar 30, né? No caso, né? Por quê? Porque esse ponto eu usei três pontos V para fazer o desenho, né? Então, foi o, o leque e a argolinha. Eu usei três pontos V. então você tem que imaginar ou aumentar mais três pontos V ou diminuir mais três pontos V para dar certo aqui se você quiser utilizar outro ponto você pode fazer com outro ponto tá então o que, que você vai fazer você vai contar aqui quantos pontos ver você tem tá você vai pegar um ponto que seja divisível pela quantidade de ponto V, não de ponto cada pontinho. Por exemplo, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, não ponto V, tá? o Ponto V inteiro. Você vai contar como um, ok? Então é assim que eu fiz. Por isso mesmo que deu certo o meu ponto aqui, tá? Porque eu contei o ponto V quantas quantos tinha, colo, fiz a o ponto fantasia, né? Eu dividi lá Fiz um jeito de dividir e consegui, e pronto, deu certinho. Eu vi que ele usava três, né, para fazer um desenho. Aí eu dividi, como tinha 30, então deu certinho, deu 10, né? É ponto fantasia aqui, tá? bom, tem a opção também para vocês. Para quem gosta de manga, por exemplo, aqui mais justinha e aqui mais larga, né? Aquela manga flare, fly, sei lá como é que fala, né? Uma coisa assim. <risos> então é o seguinte, vocês podem estar fazendo aumentos, né? Você vai fazer aqui normal, né? Para ficar mais justo, chegando aqui no cotovelo, né? No cotovelo, você vai começar a aumentar né então você pode fazer os aumentos é assim por exemplo você faz é, um aumento lá no começo né aí você passa um pedaço depois você faz outro aumento né depois você passa outro pedaço faz outro aumento tá bom então sempre em três, três pontos v então como você vai fazer o aumento bom eu não mostrei Ali na prática, mas eu vou tentar é, falar aqui para vocês como vocês podem estar fazendo o um aumento. Por exemplo, tem o um ponto ver, ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá, então aqui você vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vai ficar um ponto ver aqui em cima do ponto alto, vai pular a correntinha e vai no próximo ponto alto e vai fazer um ponto alto uma correntinha um ponto alto então vai ficar dois pontos B um aqui e outro aqui deu para entender aí vocês vão fazendo os aumentos conforme você vai querer a sua manga a largura dela tá bom então é assim que vocês podem estar fazendo aquela manga que vocês gostam né a manga flare fly sei lá Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a blusa, tá? Eu não mostrei no vídeo anterior porque eu falei: ah, não, eu vou, né, já explicar e já mostrar a blusa. Fica bem mais fácil. Aí vocês vê certinho os detalhes, como ficou a blusa, tá bom? Então, bora lá, <risos> sem mais conversa, né? <risos> já falei demais. Vamos lá ver a blusa. Então, aqui, a pala, o acabamento, tá? Ficou assim, ok. A manga aqui debaixo do braço, tá. Eu gostei bastante, né? É desse ponto porque ele ficou em alto relevo. As pipoquinhas aqui. Bom, pelo vídeo, não dá para ver assim muito bem e nem pela foto, né? mas pessoalmente ele ficou muito lindo eu gostei muito desse detalhe aqui tá das bolinhas e da pipoquinha ficou bem bonito né então olha só aqui embaixo tá bom eu vou falar aqui pra vocês aqui é minha cintura ok aqui é o começo do meu quadril então aqui ficou esse pedaço maior tá então ele ficou uma blusa assim, aqui não ficou muito apertado e não muito largo, tá? Ele ficou do jeito realmente como eu queria, né? Eu gosto de blusa assim, eu não gosto de blusa muito largo, porque a gente que é um pouquinho grande aqui em cima fica muito, né? Exagerado, né? <risos> Sabe como é que é, né? <risos> então eu gosto de blusa assim. Né, não muito assim, justa, né? Senão não dá para esconder certas coisas, né? <risos> A barriguinha, essas coisas, tá? E ela ficou assim, ó. Tá? Aqui as costas, né? A manga também, ó, de lado. Ficou assim. Bem legal, né? Bem linda, né? <risos> eu acho que eu vou arrasar nesse verão. Espero, né? Bom, se tiver mais alguma dúvida, tá? Ou se eu esqueci de alguma coisa, porque são tantos detalhes que a gente tem para falar que acaba esquecendo mesmo, né? É muita coisa, né? e às vezes você fala assim ah uma blusa tão simples tem tanta coisa né e, realmente porque porque dá para transformar em outra coisa né você quer de um jeito dá para fazer de outro jeito né é, e se vocês quiserem tá diminuir é, aqui a quantidade então do é, eu aqui eu fiz um ponto alto Aí, você olha aqui ó, quantas correntinhas eu pulei? Tá? Então, eu pulei duas na seguinte eu fiz, tá? E aqui tem mais duas correntinhas, então você vai contar: 2 três, quatro, cinco, seis, então, múltiplo de 6 ok? Para cada seis, eu fiz um leque. Para cada seis, eu fiz um leque. Tá? então é só diminuir assim também se vocês quiserem então vocês podem utilizar lá a linha que vocês quiserem né com tal aí você faz lá um múltiplo de seis vai fazendo fazendo fazendo e vê lá a, a correntinha né se mede lá quanto que deu mais ou menos aqui então depende de como você vai querer que fique a blusa Pega uma camiseta coloca uma camiseta ali em cima e mede por ali mesmo também dá certo tá e é assim que a gente faz ok então se realmente eu esqueci de alguma coisa vocês podem estar perguntando aí pra mim que eu vou estar respondendo e se eu lembrar de alguma coisa eu deixo aí embaixo tá eu deixo marcado aí no, nos comentários Deixa na parte de cima para todo mundo conseguir ler, né? Ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha blusa, que façam e que me mande a foto, ok? E eu fico aguardando os e-mails também, né? Da, da Das blusas que vocês quiserem que eu faça, ok? Então, é isso. Se você gostou, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Beijos! Tchau!